Na madrugada de segunda-feira, 22 de março, o nano satélite brasileiro Nanosact-BR2, desenvolvido pela UFSM e pelo INPE, foi lançado com sucesso a bordo do foguete russo Soyuz-2. O Nanosact-BR2 tem o objetivo de estudar e monitorar em tempo real os eventos que acontecem na magnetosfera. O lançamento faz parte do processo de missões espaciais com foco tecnológico, científico e educacional. O NanoSat BR2 é o segundo nanosatélite científico universitário brasileiro e posicionará o Brasil na frente das discussões sobre pesquisas relacionadas ao geoespaço, aeronomia, geofísica espacial e de engenharias e tecnologias espaciais. O nanosact BR-2 tem formato de paralelepípedo com 22 cm de comprimento, 10 cm de largura e 10 cm de altura, e pesa 1,720 kg. Ele foi colocado em órbita nominal junto com outros 37 satélites de 18 países a bordo de um foguete operado pela Roscosmos, agência espacial da Federação Russa. A decolagem aconteceu no cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão conhecido como o mais antigo e mais movimentado porto aeroespacial do mundo. O equipamento brasileiro encontra-se agora em órbita baixa terrestre para estudar e monitorar em tempo real os distúrbios observados na magnetosfera terrestre, a intensidade do campo geomagnético e a precipitação de partículas energéticas sobre o território brasileiro. O programa Nanosact-BR foi responsável pelo lançamento, em 2014, do primeiro nanosatélite brasileiro que continua em órbita até hoje. O trabalho de pesquisadores da UFSM ganha destaque pela segunda vez. Em Santa Maria, toda a pesquisa e operação do nanosatélite é feita por alunos de graduação dos cursos de Engenharia Aeroespacial e de outros cursos do Centro de Tecnologia da UFSM que trabalham sob a supervisão de professores da universidade e de pesquisadores do INPE. O criador e coordenador-geral do programa NanoSat br é o pesquisador Nelson Jorge Schuck. Então, o que eu falo hoje para os jovens? Tá? Ah, e, e para fazer toda essa inovação seja persistente seja persistente né? ah, seja confiante e força né força e dedicação a, aos seus objetivos e daí se consegue tudo mesmo assim nós conseguimos implantar as atividades espaciais na região sul do Brasil no Rio Grande do Sul em Santa Maria e São Martinho da, da Serra Maria de Fátima Matielo Francisco liderou a equipe de técnicos e alunos de pós-graduação do INPE que atuou na montagem do satélite e a integração das cargas úteis. Nós estamos vendo um cenário presenciando no Brasil, um cenário assim, que eu não fazia ideia que eu iria uh, presenciar. Porque era um, uh, no início da carreira, era a, a parte espacial, era, o setor como um todo, era muito fechado. Né? Uhum. E com esse mundo dos CubeSats, com essa envolvimento das, das universidades, com o envolvimento uh, das, das novas tecnologias e, e pessoas de várias uh, formações, de uh, assim, graduação, e elas se juntarem né, nessa multidisciplinaridade que o CubeSat permite também, é, é assim, para mim, é um, uma dádiva, vamos dizer, né? A gente consegue ver que é bastante promissor e nessa, nessa temática de fronteira do conhecimento, uhum. né, das fronteira do país, eu acredito que uh, com a quantidade de alunos e de pessoas motivadas e uhum. é, indústria também, é, a gente chegará lá mais rápido do que eu pensava. um privilégio para a Agência Espacial Brasileira estar com todos vocês em mais este momento importante para o Programa Espacial, porque é a concretização de um trabalho de muitas pessoas, desde estudantes de graduação, de pós-graduação, professores, institutos de ciência e tecnologia, num ramo que tem crescido cada vez mais, que é o dos nanosatélites. Então, a Agência Espacial tem como um dos seus objetivos, além de apoio às iniciativas de capacitação para o setor espacial, também o apoio a iniciativas de ciências. E esse satélite, como nós veremos mais adiante, ele tem objetivos muito interessantes de ciência e de tecnologia. Essa classe de satélites é fundamental. E a EB tem já a tradição em apoiar pequenos satélites, e agora o INPE também se engaja nessa iniciativa mundial pela redução do tamanho de satélites, começando com os CubeSats como porta de entrada para os grandes satélites para atender as demandas nacionais, seguindo aquilo que o nosso ministro, o astronauta Marcos Pontes, vive é, dizendo que o MCT é a caixa de ferramentas dos outros ministérios. Então estamos engajados em mais essa iniciativa em parceria com a Federal de Santa Maria e com os outros players importantes. O desenvolvimento do satélite teve ainda a participação de startups brasileiras, como a Msist e a Atlas, as quais forneceram o software de bordo e a LSI Tech. O lançamento estava previsto para sábado, mas foi adiado por questões técnicas. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações transmitiu ao vivo em seus canais, nas duas tentativas, todas as fases do lançamento. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, o astronauta Marcos Pontes, participou do evento no sábado, trazendo a sua expertise do setor espacial ao lado de outros especialistas e profissionais envolvidos na criação do nanosatélite e que comentaram passo a passo o lançamento. Eu, eu fiz questão de estar aqui com vocês e acompanhar esse momento muito importante que é, não só ele traz a tecnologia, mas também com essa agregação de valor, eu diria, da universidade, a participação da universidade, a participação professores, alunos, como o Carlos Moura falou agora há pouco, também nós precisamos ter né, uma renovação de quadros, nós precisamos motivar né, os jovens engenheiros, jovens de outras profissões, lembrando que o programa espacial, ele tem espaço para todas as profissões, isso é muito importante, nós temos aqui no Ministério trabalhado muito para ter um ponto de inflexão no nosso programa espacial. Eu quero dizer com isso, é, tanto o Centro Espacial de Alcântara, quanto a produção, desenvolvimento de satélites, outras cargas úteis, de foguetes, foguetes lançadores, é, também nas aplicações do espaço e toda a parte de regulação, né? tudo isso tem sido modernizado, é um upgrade muito grande do no nosso programa espacial, e com todas as limitações orçamentárias, isso tem sido levado a cabo né, graças à, à dedicação de cada um dos nossos profissionais, seja aqui no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, seja na nossa Agência Espacial Brasileira, que é vinculada ao Ministério, né, seja no, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Parceira no NanoSat BR2, a UFSM também esteve presente na live, representada pelo reitor Paulo Afonso Burman e pesquisadores que participaram ativamente do projeto. Nós temos tido uma resposta é, extraordinária a partir do grupo de professores, pesquisadores da nossa universidade e uma participação muito apaixonada dos estudantes de graduação e de pós-graduação que têm um envolvimento muito especial é, com esse programa. Eles enxergam, sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade no programa de nanosatélites nesta parceria da universidade com o INPE, é, com o MCTI, com a Agência Espacial Brasileira. Assim, são janelas que se abrem para um mundo da corrida espacial. Né? E, e nós temos uh, uma satisfação e um orgulho muito grande de estar participando desse programa. Eu, juntamente com os outros dois operadores, a gente já vai estar... Tá, a gente tem tido um intenso preparativo nessas duas últimas semanas para poder fazer todo o rastreio, ficar tudo alinhado. A gente tem praticado... É, ao longo dessas semanas e anteriormente a isso, é, o rastreio de outros satélites, além do, do Nanosat br 1 que foi feito lá logo após o lançamento, e também auxiliado outras universidades, como um exemplo o exemplo do ItaSat, que foi um que a gente vem acompanhando bastante e que completou dois anos agora no final do ano. E agora a gente está se preparando cada vez mais para poder fazer o, o rastreio do NanoSat BR2. Eu ingressei na primeira turma do curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal de Santa Maria, em 2015. E logo depois, eu tive a oportunidade de entrar no grupo de pesquisa do NanoSat CBR. Isso acabou se mostrando uma oportunidade muito rica para mim. Isso porque eu entrei em contato com a pesquisa, pude aprender muito sobre as diversas tecnologias espaciais. E também foi uma motivação muito grande saber que realmente existia uma missão espacial acontecendo ali. Então isso foi um incentivo para eu seguir na área, aprender cada vez mais. E eu acabei então tendo um desenvolvimento pessoal muito grande e desenvolvimento acadêmico também. Logo então, ao fim, naquele primeiro ano de pesquisa, eu já tinha resultado para ser publicado em congresso internacional. Isso aconteceu também com diversos outros estudantes do programa. A gente sempre teve a oportunidade de participar em eventos nacionais, eventos internacionais, conhecer profissionais de renome da área, saber quais pesquisas estavam sendo desenvolvidas nas melhores instituições em ensino do mundo. Então, é, o programa no site CBR acaba proporcionando todas essas outras experiências também, que são muito enriquecedoras e muito importantes para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. No Cosmódromo de Baikonur, o Brasil esteve representado por dois professores da UFSM, Eduardo Escobar, do Curso de Engenharia Aeroespacial, e Andrei Leg do curso de Engenharia de Telecomunicações. É um privilégio para a gente estar aqui, bastante orgulho de estar representando uh, o Brasil, de estar representando todo o time né, do INPE, o time da UFSM, uh, também uh, a EB e vários outros uh, players aí que foram envolvidos né, várias universidades envolvidas no projeto. Né. Então, é muita emoção mesmo. A partir de agora, o próximo passo do programa é o Nanosat BR3, que está em fase final de concepção.